Para você que é motorista e está se perdendo e meus riscos de ser assaltado, essa dica vai para você que recebe chamada nos centros populares de compra, nas feiras, na zona de comércio e tudo mais. Qual é o risco? O de sempre de ser assaltado. Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai saber tudo. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o seu joinha e no final compartilhe esse vídeo. Que será muito legal, vai me ajudar bastante. Esses dias atrás eu recebi uma chamada do Braz. No amanhã de sábado que o movimento é muito intenso e muito maior quando vai chegando aquele horário de 1 a duas horas da tarde. Que é justamente a hora de quem vai cedo para poder fazer as suas compras. Já poder estar retornando ou às vezes algumas lojinhas ali também já estão fechando. E a primeira coisa que acontece é o trânsito virar um caos, ficar muito intenso. Você não consegue andar com o carro nem para direita nem para esquerda, você fica literalmente travado no, no trânsito E aí o seu aplicativo toca e você prontamente vai atender o chamado para poder transportar aquele passageiro Mas se de repente aquele passageiro for um malandro, um trapaceiro, um ladrão, já era Você não tem como sair para lugar nenhum, você pode ficar refém daquilo, vai ficar rendido e hoje eu vim aqui me falar que pode ser uma sorte sua você sair dessa. Mas qual é a tentação desses lugares? Nesses horários e nesses lugares os preços vão lá para cima, dá muito preço dinâmico e é bom por isso. E a solução que você pode fazer para você se sair dessa, se você conhece o local, as ruas principais que dá saída para as avenidas, para você ficar livre do caos, do trânsito, a melhor maneira é você negociar com o passageiro através das mensagens. Pede para ele poder sair daquele furdunço todo e vir ao seu encontro. Porque numa bagunça de trânsito dessa, vai ser muito difícil. Vai demorar muito para você entrar lá, buscar. Ou mesmo já estando lá para poder pegar ele e sair de lá. Fica bem mais difícil, vai demorar muito mais. Provavelmente ele vai aceitar. E ele vindo ao seu encontro, vai ficar muito mais fácil e melhor. Primeiro, você vai conseguir ver a cara do camarada e se sentir bem mais seguro. Mas se ele não quiser vir... <risos> Sinto muito, deixando de pano dedo. Essa é a dica rápida, vim trazer pra você hoje aqui, eu já passei por esses problemas e eu vim aqui lhe ajudar. E se você já se viu encurralado em uma dessas, deixe aí nos comentários. Quero saber de você. Vou ficando por aqui, nos vemos pelas ruas da cidade. Mais uma vez, se é mais inscrito no canal e compartilhe esse vídeo e nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau.